5 de janeiro de 2019, três anos depois da tragédia em Mariana, a cena se repete em Brumadinho, Minas Gerais. Hora do almoço, a catástrofe. Olha aqui pra vocês ver. A, a, barragem, a barragem acabou de estourar em feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Restaurante, todo mundo tava tá almoçando. Acabou com tudo. Olha pra você ver. administrativa e refeitório da empresa Vale chega a ser mais de 300 pessoas desaparecidas. Rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em poucos segundos a encosta verde de 87 metros de altura que sustentava 11,7 milhões de toneladas de rejeito de minério de ferro, cedeu e se transformou em uma onda marrinha. Com mais de 300 metros de comprimento e em alguns pontos até 20 metros de altura, segundo o corpo de bombeiros, a velocidade inicial era de 80 km por hora. Rio Paraupeba, sendo afluente do rio São Francisco, que banha a cidade de Buritizeiro, a TV Projeto veio até as ruas da cidade para conversar com a população sobre o assunto. Com a tragédia que aconteceu em Brumadinho, o senhor acha que o rio São Francisco pode ser afetado? Eu acredito que pode ser afetado e pode não ser, né? Porque. Sobre o que eu estou te falando, sobre o rejeito lá, que é muito pesado. Pode descer aquela água que já lavou a lama lá, né? Mas. Ela vai demorar a chegar aqui Se chegar, não vai chegar muito rápido não E ela já chega mais fraca também Não chega com o peixe que ela atingiu lá não Matou muito peixe, está matando animais lá, né? Do contrário, ela pode ter chegar mais fraca A gente preocupa porque já tem o Rio das Véias que emenda nele, né? Pode que caia no Rio das Véias e no Rio das Véias vai sair no São Francisco A gente preocupa demais os pescadores se acaba. não vai ter mais peixe aqui, vai morrer tudo e a gente também vai sofrer. Beber água contaminada, acho que essa responsabilidade são dos governos que podiam tomar mais uma providência, porque tanto que eles gastam à, toa, gastam à toa e deixam uma coisa dessa acontecer, matar tanta gente... que não quer se calar. As águas do São Francisco que banha a cidade de Buritizeiro será contaminada pelos rejeitos de Brumadinho? Sim ou não? E para tirarmos as dúvidas da população de Buritizeiro, procuramos o gestor de meio ambiente, Lucélio Marinho. O material contaminado já atingiu as águas do rio Paraupeba, uma das fluentes do rio São Francisco. Lucélio, você acha que esse material pode chegar às águas do Velho Chico? Olha, Raíssa, muito pouco provável, viu? O rio Paraupeba, apesar de ser um dos afluentes do rio São Francisco, a barragem de rejeitos de Brumadinho fica muito distante ainda. E a grande expectativa, pelo menos pelo pessoal, o corpo de engenharia que está fazendo estudo disso aí, de toda essa tragédia, é que esse rejeito vai ser, será retido é, na represa de Retiro Baixo, que fica muito antes de Três Marias. Então, é muito pouco provável que esses rejeitos consigam chegar ao Rio São Francisco. E fazem uma situação como essa? Bom, nós aqui estamos numa situação mais tranquila, né? Agora, no, as pessoas, as cidades que têm a sua captação dos rios, do rio que foi contaminado igual para o Paraupeba, existe todo um plano de atuação aí da defesa civil, do corpo de bombeiros, das próprias cidades que foram atingidas, né? De oferecer água potável à população. No caso, se, se acontecesse uma, de chegar no Rio São Francisco, nós também estaríamos preparados para captar água de outras fontes que não fosse o Rio São Francisco. Falamos de rejeitos, que espécie de impureza estão na lama de Brumadinho? Olha. A lama, o que a gente pode esperar daquilo ali são a presença de metais pesados, que são bem nocivos à, à vida, né? a, tanto à vida humana quanto à vida aquática. E também pro, o próprio aumento da turbidez na água, o, a textura da água também pode mudar muito. É, Para você ter ideia, lá no rio Paraupeba, vários peixes morreram, por quê? Como a água ficou muito grossa, ficou uma lama, aquela lama ela sufoca os peixes, ela sufoca as gueiras do peixe, o peixe não consegue respirar e acabou morrendo sufocados. E tem a contaminação também por metais pesados, que é mais... É... É mais preocupante. Os metais pesados eles têm um efeito muito cumulativo, causam uma série de doenças no organismo e é um caso a ser um caso a ser estudado com bastante cautela, porque eh, se a água tiver contaminada com metais pesados ela não pode ser consumida de forma alguma. Reportagens falam muito de metais pesados na lama de rejeitos. O que realmente é isso? Olha, Raice, toda todo rejeito de mineração tem presença de metais pesados. Ah, o importante é saber a concentração desses metais pesados na, quando chegar ao rio. Né? É, Existem padrões de potabilidade, padrões determinados pelo Ministério da Saúde, que é, apontam qual o teor máximo de, desses metais na água que é usada para consumo humano. Então, assim, se a gente vê que a presença desses metais no, na água do rio estão acima desses padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, essa água fica imprópria para consumo. Até onde se sabe, aqueles rejeitos lá transferiram para a água do Paralpeba metais como ferro, chumbo e cádmio. Né? São metais pesados, pesados. É... Muito nocivos à saúde humana, mas ainda não se sabe ao certo o teor desses metais no, é, quando diluídos na água. Essas análises estão sendo feitas e devem ser divulgadas em breve. Aí nós vamos ter uma, uma análise bem próxima né, de saber se essa água pode ser consumida ou não. Ao que tudo indica. Não vai poder ser consumida, né? porque a própria turbidez e a própria, a própria diluição no rio Paraupeba está muito lenta. Então isso confere aí um padrão acima, abaixo da da potabilidade exigida pelo Ministério do Meio Ambiente. Olha, a água do São Francisco é analisada periodicamente, né? É, aqui no Saai de Bortizeiro a gente faz essa análise de seis em seis meses. Muito dificilmente esse rejeito lá de Brumadinho chegaria aqui em Bortizeiro. Acho que não deve ter preocupação não, aqui em Bortizeiro houve um alarde aí de fake news nas redes sociais, teve gente preocupando, comprando caixa d'água e tudo, mas eu acho que não é necessária toda essa preocupação. É muito dificilmente chegará aqui, né? E a, a, a, hoje a gente encontra assim o risco zero dessa água chegar aqui em Buritizeiro, Pirapora. É muito difícil isso acontecer realmente. <música>